Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitana Prabhu Bande Nitananda Sahoditam Sri Nanda Nandanangu nandana Bande Radhika Dayam Gopijano Samayuktam Binda Banam Hara Vánsha kalpa taru asya kipa sindu bevacha, pati tanang pavonebha vaisna viphyo ho namo namaha, mukang karoti vacha lang pangung lang hai yat ki patam hang vande paramanandu vada vama, brindhavai tulsidevai piyavai Snavakti pade devi sato batoi namu namaha Nara namaskita norunja yuan orottamam Deving svarasvating vyasam tato jayo mudir Sankirtane krishna kathu pudesha Gauri yo patroshu prakasane cha cha guru bhakti yukto bhakti pramodaaksh jagodhruh Deyam sadapari bhavaknam abhishtooham tilas padam siva saranyam bhitaatiham punotpal bhavat dibootam bandhe mahapurushate charuna yat pad pallabha <coughs> Bispuri Bispuri jita kemapika bodushu adarshi Purna no raga raso saguru saramurti saradhika muikada Krishna Chaitana pravunita nanda Siad deitavada gaura bakta binda Sri Krishna Chaitana pravunita Sia ad gada, siva sati, gaura bhakta binda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram Hare, Hare. Ajanulambito bhujokano kaah bodhato sankirtanoi kaptaro kamalaah yataksho visham baru dija baru jugadharm palo bande jagat priya karu karunaah bhutharu Hari Krishna Hari Krishna Krishna Krishna Hari Hari hare ram hare ram ram ram hare hare namami gange tava padam pankajam sura surair bandito dipa rupam bhuktiñ ca muktiñ ca bhavana rupe na sada Ganga-tarangra-mani-yajata-kalapam Gauri-nirantara-vibu-si-hi-tobam-bhagam bhagam narayana priyamananga madapa puharam bara sipurapati bhaja shanatham vá gí sa Lakshmi so bhadane lakshmir jas sa cha hid maham Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram. Ram Ram Hari Hari. Kavyalana rakaiyate, tidasapura akasa puspa yate, doddantendriyo sarpa patali pratkato dhangstra yate, vidhi mahendadishchikita yate, jatkorona kothakshabhi bavatham tangouro meivastamaha. Kavyalana rakaiyate, tidasapura akasa puspa dudantendriyo kalu sarapaparoli pratkha to dangstaiyoti vidhi mahinda discha kitaiyoti jatkoruna kotakshabhiyabhatam tanggoura bhimvastomuho godiego gustipati shri shri la bhakti Siddhanta sarasvati goswami takur prabupada Paramahamsa paramangsa jagat guru guru universal disse Todas as contradições filosóficas foram a, ajustadas com a manifestação do Avatar Dourado, Chaitanya Mahaprabhu. Todos os pontos que aparentemente não poderiam ser reconciliados na filosofia védica da imensa extensa literatura védica foram conciliados e explicados por Chaitanya Mahaprabhu e pela sua manifestação. Neste nosso mundo material, nós percebemos que aquilo que é positivo não pode ser negativo. O sim não pode ser não. Aquilo que pode ser é diferente daquilo que não pode ser. Aquilo que é favorável é diferente daquilo que é desfavorável. Mas, Mas no que diz respeito ao Bhagavata às verdades sobre o Senhor Supremo, nós não estamos falando só sobre Gauranga Mahaprabhu, sobre especialmente o Senhor Rama, o Senhor Nishimha, principalmente no caso do Senhor Rama e do Senhor Krishna. E, portanto, o que o que dizer de Goranga Mahaprabhu? Ah, muito bem. Existem uh, aparentes discrepâncias, mistérios inconciliáveis nos passatempos de Rama, nos passatempos de Krishna. Krishna, por exemplo, foi forçado a manifestar a sua Sudarshana Chakra, uh, ou uh, a pegar uma roda de carruagem nas mãos durante a guerra de Kurukshetra. Mas Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, não invoca nenhuma arma transcendental. Pois ele traz todas as soluções possíveis, todas as contradições eh, que eh, se embatiam, que se enfrentavam, foram solucionadas eh, com Goura Avatar com o Avatar Dourado. Então nós podemos ver as diferenças entre estas manifestações. Tanto Krishna quanto Gouranga vão agir como se fossem seres humanos ambos. Ele vai agir como um, um ser humano, especialmente o menino Krishna, Nanda Nandan Krishna. Nós vamos ver que em Dwaraka ele vai pegar uh, algumas armas na mão, mas Nanda Nandan Krishna não, em Vrindavana nada. Ele só vai tocar, a única arma de Krishna será a flauta transcendental. E nós vamos tentar entender Mas como isso, isso é, possível. é possível. Muito bem, quando Krishna era um bebê, nós sabemos pelos seus passatempos que ele teria matado Putana. Mas precisa, isso precisa ser compreendido, porque não é ele que vai agir nesta, nesse passatempo. Ah, por que os passatempos de Krishna são tão doces? Alguém poderia nos perguntar. Os passatempos de Krishna são ah, extremamente doces por esta razão. Porque ele age como se fosse um baby, ser humano. Baby. Quando ele é um not bebê, ele age como se ele fosse um bebê. Kill, kill. Não é que a, o bebê Krishna vai uh, so diretamente matar Putana. Porque de, dessa maneira nós podemos sentir muita when, afeição por esse bebê que se manifesta, por esse pequeno, pequeno menino. Quando é necessário, é a própria Yoga Maya que vai resolver estes problemas, esses passatempos. Krishna vai continuar agindo como um ser humano. É Yoga Maya quem por trás da manifestação uh, aparente da matéria vai resolver estas questões. Isto está explicado no Chaitanya Charitamrita. Vishnu Dare Krishna Kare Samhare. Está escrito isso claramente. Ou seja, que não é Krishna quem mata os demônios. Krishna não ah, agride, não mata nenhum dos demônios. Krishna está sempre ocupado brincando com os gopas e as gopis, os brajavasis. De maneira uh, lúdica, esportiva, Krishna está sempre desfrutando, ele não tem dores de cabeça. Mas sabemos que todos os avatars estão contidos dentro de Krishna, porque ele é Swayam Rup Bhagavan. Swayam Rup Bhagavan significa que ele é a forma original de Deus. Portanto, Rama, Varaha, Vishnu, todos estão dentro deles, dele. Então, quando é necessário, é Vishnu que vai matar os demônios. Ele vai se manifestar, sair do corpo de Krishna e neutralizar essas entidades demoníacas. Não é Krishna quem mata Putana, Kamsa, nenhum deles. É Vishnu quem age nesses momentos. É por isso que em Mathura, não sei se vocês estiveram lá ou não, você vai encontrar uma deidade famosa chamada Dirga Vishnu. Dirga significa longo, alto, comprido. Nesse mesmo templo, nós encontramos o Varaha branco e o varaha, o varaha negro. E depois você pode perguntar ali nesse templo onde está o Dirga Vishnu e eles podem levar você. O templo está lá. E por que Dirga Vishnu? Por que este Vishnu longo, alto? De onde vem esta deidade? Está explicado num livro chamado Matura Mahatmya que, quando Krishna mata Kamsa, vai enfrentar Kamsa, não é ele quem vai agir. É Vishnu que vai se manifestar numa forma muito alta, porque Kamsa está sentado no alto uh, daquela espécie de uh, estádio que foi construído para aprisionar e matar Krishna. Né? Então, Krishna ali, ele tinha 11 anos e alguma coisa. Ele deixou o Vrindavana com 11 anos e alguns meses. Parênteses, nós sabemos que na verdade Krishna fica eternamente presente em Vrindavana. Diva né? Goswami explica isso, que nunca ele sai. Ele fica ali de uma maneira latente, invisível. E o Krishna de matura se manifesta de dentro do Senhor e vai na direção de matura. Mas o Krishna de Vrindavana nunca deixa o Dama Sagrado, a floresta transcendental. Então, são como uh, expansões de Krishna que vão saindo. Né? Então, existe essa... Uh, deidade que representa esta expansão específica de Dirga Vishnu, desse longo, altíssimo Vishnu, que pega a Kamsa pelo cabelo e joga ele no chão da arena. É por isso que existe essa deidade. E essa deidade prova que não foi Krishna quem fez isso. Pois os passatempos de Krishna são sempre exclusivamente doces. Krishna Lila, Pradhan, então, Krishna tem uma predominância de doçura. Chama-se, em sânscrito, Madhurya Pradhana. Ou seja, a doçura de Krishna é predominante nos seus passatempos. Krishna distribui a, a, a êxtase para as árvores, para as plantas, e todas elas olham para ele como se estivessem atraídas por um ímã. Então, Krishna possui essa... Esse fator predominante de madura, de doçura, ele tem audária, que é a generosidade, a compaixão. aldária significa compaixão. Rupa Goswami vai falar sobre isso e dizer que é, quem é que dá prema, né? qual avatar é dá prema para as plantas, para as trepadeiras, para as videiras, para os brotos das plantas? É Krishna quem faz isso. Portanto, Mas, é, é gauranga, os seus passatempos vaga? são é excelentes. É Mas qual é a, a relação, eu como nós podemos comparar eu, é, as, os passatempos de Krishna oh, com os passatempos oh, de Gouranga, é. de Gouranga Avatar? Nós estávamos e falando isso, nas aulas passadas o quão raro é Gouranga Avatar. Gauranga. É, ele tem Audarya Pradana, ou Darya, como pronuncia Maharaj com o sotaque bengali, bengalês ou Audarya em Bengali, Audarya Pradana, significa que Nimai, que Chaitanya Mahaprabhu, nele predomina um sentimento de compaixão. Ele não tem, ele não vai verificar quem é o candidato apropriado. Geralmente, Gauranga vai irradiar esta misericórdia. Isso significa que quando o candidato não é apropriado, ele corrige o candidato com a sua, o sua rigor e leva à posição de apropriado, como ele faz com Mukunda, Maharaj já explicou em outras vezes. Então, é um avatar excelente, inédito, incomparável. Pois além. Como o falando falou nos últimos dias, ele vai também dar misericórdia para os animais e para as feras ferozes. Então, Krishna tem para pradhana, ele tem uma doçura predominante. E Nimai tem para dana uma compaixão predominante. Essa é a diferença entre os dois. Se você é chanchal, né, em sânscrito ou em bengali, se você é irrequieto, se você é tão atraído pela matéria que você não consegue prestar atenção, focar na realidade espiritual, né, mas aqueles que têm uh, uh, uh, foco, eles conseguem calcular né, a raridade de Chaitanya Mahaprabhu. E Maharaj vai falar disso em anos. Um dia do Senhor Brahma, como nós calculamos um dia do Senhor Brahma? Então. Nós vamos uh, ficar tontos, sentir vertigem ao calcular o tempo de duração de um dia do senhor Brahma. Nós sabemos que existe Satya-yuga, Treta-yuga, Dwapara-yuga e Kali-yuga, as quatro eras. Ouro, prata, uh, bronze e ferro. Essas são as Chatur-yugas, as quatro yugas. Satya-yuga, elas têm uma, uma medida de duração. Juntas, elas duram 4 milhões e 320 mil anos. Essa é a medida das quatro Kali Yuga juntas. Kali Yuga dura. Kali Yuga já apenas começou, diz Shila Maharaja. E nesse pouco tempo, olha o que nós vemos. A mudança que ocorre em relação à cultura de Aparayuga, que é a cultura do Mahabharata do Bhagavad Gita. Que grande diferença. Então, o que vai acontecer daqui a 100 mil anos? Agora as pessoas já não cantam os santos nomes, já está tudo contaminado. Então, Kali Yuga dura 432 mil anos. Se você multiplica isso por 2, nós chegamos a, a 864 anos. E essa é a duração da Era de Bronze. Se você multiplica essa duração de Kali Yuga por 3, você chega a 1, 296 anos, que é a duração de da Era de de Prata. E se você multiplica este período, Kali Yuga, por quatro, você chega a 1 milhão 728 anos solares para Satya Yuga, para a Era de Ouro. Então, estas quatro Yugas, essas quatro eras juntas, uh, somam 4 milhões 320 mil anos. Muito bem. Ano, num dia do Senhor Brahma, perdão, num dia do Senhor Brahmá, nós temos esta mesma porção 71 vezes. Então, nós vamos multiplicar isso por 71. Então, esta corresponde à vida de um humano. Manu. Manu Maharaj é o ser humano que é responsável. Ele é o protótipo humano original que dura o dia inteiro do Sr. Brahma, segundo esta explicação de Shambhava. E o senhor, Manu, o senhor Manu, Manu Maharaj, aquele que escreve o Manu Smriti, o livro das leis para a humanidade, ele vai durar 4 milhões mil anos vezes 71, o que dá 306 bilhões 720 mil. Então, isso essa medida nós multiplicamos por 14. Existem 14 manus dentro do mundo material e isto leva a 42 trilhões, 940 milhões, 800 mil anos. Esse é o dia do Senhor Brahma. Lembrem-se deste passatempo do rei Revat, pai de Revati. Nós falamos de Revati nas aulas passadas. Hum, Maharaj vai contar algo secreto que está no Srimad Bhagavatam. A teoria da relatividade está, que é hum, proclamada por Einstein. Na verdade, já estava escrita nos Vedas. Quando nós pensamos no tempo, nós não conseguimos pensar o que é o tempo. E ele é, meditava muito profundamente nessa questão. Quem pode explicar o que então, é o tempo? Então, este mundo material é totalmente relativo. Aqui o tempo é relativo ao espaço. Então, dentro deste universo aparentemente infinito, né? aqui tudo é relativo. Então, nós podemos considerar um caso. Qual o caso? O, ca, o, o passatempo de Revat, Revat Raja com sua filha, Revatima, hum? ele vai até Brahma Loka uh, e ele vai pedir para o Senhor Brahma, por favor, o senhor poderia indicar alguém neste Revat universo que possa ser, se casar com minha filha? Eu não encontro nenhum candidato à altura das qualidades da minha filha Revati. É, e o Senhor Brahma estava um pouco ocupado com uma assembleia, então ele teve que esperar. Ele espera por um determinado tempo a é, o percurso da viagem também. Quando a assembleia termina, o Senhor Brahma vai perguntar. Por que, que o senhor veio aqui e ele disse, olha, uh, senhor Brahma, eu vim aqui pedir que o senhor me mostre quem é a, a personalidade que pode se casar com esta minha filha, pois as qualidades dela são divinas e uh, inigualáveis, eu não encontro ninguém que possa é, igualar as qualidades dela. O senhor ri. você veio até aqui, até Brahma louca para perguntar isso? Muito bem. Durante a sua viagem à Assembleia e essa nossa conversa, nesse período de tempo, Satya, Treta, Yuga já se passaram, porque o senhor Reva estava em Satya Yuga. E naquele momento, enquanto ele vai até lá e conversa com o senhor Brahma, a nossa Satya Yuga, -yuga e Treta Yuga já tinham passado. Satya e Treta Yuga já tinham passado. Se você voltar, você vai chegar no final de Dwapara Yuga. Swata, Treta e Dwapara também está acabando. E ele fala: "Como assim? Sim. É uma diferença, uma decalagem de tempo entre nós e você. E eles voltam, está cont... quando eles voltam, eles dizem que Rivati e o Pai são gigantescos, porque os seres humanos de, Kali, de é, Satya-Yuga eram gigantescos em relação a nós. Nós somos minúsculos perto deles. Veja bem que tempo, quanto durava a Satya-Yuga. E vocês querem desfrutar de uma vida de 100 anos, uma vida que passa assim. Ó uma duração de uma brevidade inconcebível. Uh, now I like to <coughs> e agora eu quero indicar especificamente, diz Shambhaba, que existem 14, 14, manantar, 14, 14, manantar, 14 manantar, manvantaras. Hum, esses 14 71 manantar, vezes manantar, Kali, uh, as 4 yugas manantar, seven, acontecem 14 vezes. Então, no sétimo manvantara, diz Maharaj, nós estaríamos na, no vigésimo oitavo ciclo das quatro eras. Não no vigésimo sexto nem no vigésimo sétimo, como foi dito no CMI. Maharaj está falando que nós estamos no vigésimo oitavo ciclo. Então, nesse momento, Krishna, o Supremo Senhor Deus, se manifesta. Então, somente o sétimo Manu vê uma manifestação do Senhor Krishna dentro do dia do Senhor Brahma. Depois de 27 vezes as quatro yugas, na 28ª somente Krishna se manifesta e na sequência Chaitanya Mahaprabhu. Então, esse é o tamanho da raridade da misericórdia que está sendo distribuída. No final de Dwapara Yuga, Sr. Krishna se manifesta. E ali Kirevati, parênteses, vai encontrar com Balarama, que é seu esposo transcendental. Então, ele diz, Dhapara -da Yuga está, acabou. Ah, não. Uh, nós somos muito afortunados, porque Dwapara Yuga acabou de acabar. E Kali-yuga acabou de começar, e é um, um a Kali-yuga onde Mahaprabhu se manifesta e a Dhopara-yuga onde Krishna se manifestou. Quando o Senhor se manifesta nessa partícula, nessa, nessa, nessa, nessa, nessa Chatu Yuga, Chatur-yuga particular, específica, quando Krishna se manifesta, na sequência, Goranga Mahaprabhu se manifesta, os dois vêm em sequência imediatamente depois, Goranga Mahaprabhu vem. Então, agora nós podemos realizar a raridade, a exclusividade e o, con, e o fato de que a misericórdia dele é inédita. A nossa Kali aproximadamente, de Srila Shandas Babaji Maharaj, nós estamos provavelmente de Shandas Babaji Maharaja há 5.500 anos, desde que começou o Kali Yuga. Krishna se vai no final de Dwapara Yuga e Kali Yuga começa. Nós recebemos uma oportunidade especial para receber a misericórdia do, de Goranga Mahaprabhu, do Avatar Dourado. Vejam o quão raro é este momento em que nós estamos vivendo. Se você realiza esse ponto, é, se você realmente realizar isso espiritualmente, eu tenho certeza que você não gastaria nenhuma fração de segundo na sua vida se ocupando de coisas materiais, pensando em dinheiro, em coisas da casa, né, superficiais. Então, hoje de manhã, nós conversamos sobre Chaitanya Mahaprabhu e dissemos que Ambos são Vishaya Vigraha. Eles são formas de Deus que desfrutam da realidade transcendental e material. Mas, e Gauri Nityananda, por serem os mesmos, Krishna e Balarama, eles também são Vishaya Vigraha. Mas eles vão manifestar Ashraya Vigraha Lila. Ou seja, passatempos nos quais eles demonstram não o desfrute, eles não vivem o desfrute, eles vivem a devoção. Eles vivem a devoção ao Supremo porque eles tomaram abrigo nos sentimentos de Srimati Radharani. Então, Vishaya Vigraha não pode nos ajudar. O senhor, o senhor, quando está manifestado, quando está manifestado, quando está manifestado na sua Vishaya Vigraha, ele só é servido. Portanto, ele vem ao mundo como Goranga Mahaprabhu, em Ashraya Vigraha, para mostrar como é o serviço a ele mesmo. Muito bem. Então, vamos agora falar sobre como todas as ah, contradições foram resolvidas em Gauranga, em Gauravatar, coisas que não foram possíveis em outros avataras precedentes. Então, em primeiro lugar, nós estamos explicando uh, nessas últimas aulas que existe o Siddhanta de Madhvacharya, Vishistha Dweita Vad, de Ramanujacharya, uma não-dualidade com distensões, ou a doita Vada de Madhuacharya, uh, que é a dualidade eterna entre a alma e o Brahman, a tal diferença qualitativa e quantitativa. Shankaracharya vai falar de Dvaitavada. Então, uh, Madhuacharya também vai mencionar Beda-Beda. Mas Mahaprabhu é aquele que vai adicionar o ponto uh, atintia, a palavra atintya, que vai explicar que há uma... Uh, incapacidade de compreendermos a simultânea igualdade e diferença do Senhor Supremo com aquilo que Ele cria. E é por isso que Mahaprabhu vai se manifestar na linha de Madhuacharya. Por que, que ele não se manifestou na Sampradaya de, Ramanuja, de Ramanujacharya? Ele escolhe Madhuacharya por esse motivo. Porque Madhuacharya adorava uma Vigraha, uma deidade de Gopala. Ele encontra dentro daquela montanha de Tilaka uma Vigraha de Gopala. Então, Madhvacharya, a vigraha do Senhor Supremo e o Senhor Supremo não são diferentes. Amnaya Praha Tattvam Iha Param Sarva Shaktim Rash Bidim Tad Tadbinasam. Cha jivan prakriti, kavalitam uh, tadvi muktam ca bhavad, beda bhedha prakasham shakalam api hare sadanam sadhanam sudha bhaktim sadhyam tat pritim evati upadishati janam gaura chandraha swayam Shaki, Então, o que, que significa sadhyam? O bhajanama, a, a, a meta do bhajana sadhyam é a meta de sadhana sadhana é a prática, sadhya é o objetivo da prática então Bhaktananda explica que Madhacharya fala claramente que através do sadhana nós alcançamos o objeto do nosso desejo o prema, a prema para Krishna, o amor puro por Deus. Sem prema, não há solução. Se você acumular tudo, dinheiro, posição, riquezas, todas as flores, você não pode adorar Krishna com tudo isso. Você precisa de amor puro para adorar o Senhor Supremo. Portanto, você precisa adorar Krishna através do Kama Gayatri, do Kambij. Está é escrito no Chaitanya, Chaitanya Bhagavata, que para adorar Krishna você precisa de determinadas ferramentas que são concedidas pelos devotos puros. Você precisa de amor, portanto, amor puro. Não é uma questão de dinheiro, de posição, de flores, de perfumes, de riquezas. A devoção é esse amor puro. A devoção tem que estar lá. A devoção significa este amor. Este é o Siddhanta. Então, o tipo de amor é demonstrado pelos Brajavasis é raríssimo. E Krishna não pode ser adorado, ele não pode ser satisfeito sem. Que sigamos o procedimento dos Brajavasis. Caso contrário, Mirabai, que era uma devota extremamente exaltada, tão exaltada que Krishna se manifesta diante dela. Mas mesmo assim, Mirabai não alcança Giridari Lal, ela não alcança o Krishna de Vrindavana. Ela canta Kirtanas para ele toda a vida. Ela adora Giridari e Krishna de Vrindavana toda a vida. Quem ela adora? Giridhari Lal. Nandanandan Krishna. A vida inteira, ela adora o Krishna de Vrindavana, que faz seus passatempos em Giridhari, na, na montanha de Govardhana. Mas ela não alcança os pés de lotos de Giridari de Krishna, de Vrindavana. Por quê? Porque ela não conseguiu seguir a Dharanya e os Vrajavassas. Por que deve até hoje faz austeridades para conseguir enxergar Krishna, para conseguir servir Krishna, e ela não alcança o sucesso? Porque secretamente, internamente, ela pensa, eu sou a proprietária de tudo que existe, eu sou a deusa da fortuna. E ela não consegue conceber, segundo o que está sendo explicado, ela não consegue seguir o passo dos vrajavasis dos camponeses de Vrindavana. Ela consegue servir Krishna em Dwaraka. Quem? Uh, Mirabai. Maharaj voltou a falar da poetisa Mirabai. Uh, qual é a prova de que ela recebe a misericórdia do Krishna de Dwaraka? Que ela entra dentro da murti de Krishna de Dwaraka. Uh, ninguém encontra o corpo de Mirabai. Ela entra dentro da sala do templo e ela Uh, entra dentro da deidade Sim, de Dwarakadish Krishna. Ela cansava Mirato O meu Giridari é a minha única escolha, eu não escolho ninguém além dele. Mas ela não consegue a misericórdia dele. Ela vai servir Krishna em Dwaraka, porque ela não serve uh, os Vrajavasis e Radharani. Mas Mahaprabhu vai nos ensinar qual é o caminho correto, porém. Para, para Mirabai não é possível alcançar o serviço ao Divino Casal, ao Krishna de Vrindavana. Então, qual é essa excelência do, de Gauranga? É que Radharani está no coração dele. O, a, as emoções douradas de Radharani, a complexão, a cor dourada de Radharani se manifesta em Mahaprabhu. Este é o ensinamento exato de Chaitanya Mahaprabhu. In, in Temple, whatever kind of lila, excellent lila, então, no, no Templo de Gambira, ah, uh, os passatempos excelentes de uh, Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu. Sometimes, Radha Bhabha, Manjari Bhabha, sometimes, Sakhi Bhabha, time to time. Sometimes, então, Mahaprabhu vai mostrar diferentes emoções nos seus passatempos. Manjari Bhav, Saki Bhav. Às vezes, ele vai agir como um servo de Krishna. Aqui em Gordama, aqui em Navadvipa, nós podemos explicar tudo isso em detalhes. Às vezes, Mahaprabhu expressa uma emoção, uma êxtase devocional, como se ele fosse um servo de Krishna chora. Às vezes, ele se senta no trono, ele tenta no trono de Shalagrama, ele coloca Shalagrama Shila no colo e diz, eu sou aquele, eu sou aquele, aquela suprema personalidade, ele se revela como o Senhor Supremo. Então, em diferentes momentos, Mahaprabhu muda de humor, mostrando que às vezes ele vai agir como um devoto, indicando o que nós devemos fazer. Às vezes, ele interpreta, ele se manifesta como se ele fosse Radharani, como se ele fosse as golpes, ou como se ele fosse o próprio Senhor Supremo. Ele mostra essas diferentes emoções, essas diferentes êxtases. Ele nos mostra Bhav, sakibhav Radhabhav, as emoções das manjaris, das sakis e de Radharani. Então, Mahaprabhu vai mostrar de tempos em tempos essas diferentes emoções transcendentais. Estes são os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Se alguém me perguntar, eu quero saber a sinopse, um resumo dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Muito rápido. Então, você teria que dizer, Pema Pumartha Mahano, Sri Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam, Tratadara Naparaha. Isso eu posso dizer. Só como no caso de Chaitanya Mahaprabhu Matam Idam, Tratadara Naparaha. Uh, todos os 18 mil versos do Srinad Bhagavatam, Todos estão encontrados nos quatro versos principais do Bhagavatam, que são o Chatusloki do Bhagavatam. Janam <risos> ah? isso está no segundo canto, capítulo nove, dos versos trinta e a trinta então, nesses quatro <SILENCIO> versos do Srimad Bhagavatam, que Maharaj acabou de recitar, estão contidos, como numa semente, os 18 <SILENCIO> mil versos do, do uh, Srimad Bhagavatam. Assim como a semente contém uma árvore inteira dentro dela, se você for ao jardim botânico de Hilarabad e Varanasi, lá você vai encontrar que existem árvores de milhares de anos. Elas são imensas e elas continuam vivas. Então, aquela pequena semente mantém aquela árvore encerrada em essência dentro dela. Então, por que não é possível que esses quatro versos contenham né, os, os, a essência do Srimad Bhagavatam? Assim como Rupa Goswami escreveu quatro linhas sobre o Astakalya Lila, sobre os passatempos que Krishna faz durante as suas 24 horas em Goloka Vrindavana. O Goswami escreveu quatro linhas só sobre isso, e com base Kassami, nessas quatro linhas, Krishna Das Kaviraj Goswami. Slogan, Rupa Goswami das big, então, eh, em base nessas, our nessas quatro linhas, Krishna, Krishna Das Kaviraj escreveu volumes e volumes. That's and that's ele escreveu o Krishna Bhavanamrita, um livro dessa grossura, baseado nessas quatro linhas. Você não pode nem imaginar. Então, nós estávamos falando que Madhacharya já tinha citado Beda a Beda. Mas a Chintya... Esta expressão foi pronunciada por Mahaprabhu e ela soluciona toda a questão, pois ela vai explicar que é inconcebível esse fato de, de que Krishna é diferente e igual a tudo aquilo que ele cria e que, diante da diferença e igualdade divinas, a diferença prevalece. Quão excelente é Gauranga? Eu quero que vocês compreendam de Shri Lasham, das Babaji Maharaj. Se você começar a pensar nisso, a meditar nisso, você fica tonto, impressionado. Nenhum outro avatar se comporta dessa maneira. Nenhum outro avatar tem passatempos desse modo. É impossível. Então, Goranga Avatar é tão impressionante, se você pensar, você... Fica impressionado. Um por um, eu vou falar sobre este Siddhanta Bicham, ponto por ponto. Então, primeira coisa, quando o Mahaprabhu estava aqui no Gauradham, onde ele está eternamente, sempre, ele está eternamente presente no Gauradham. Gauradham e Vrindavan Dham são não diferentes uns um dos outros. É isso que eu digo repetidamente. Aqueles que são gaudia devotos, puros da gaudia transcendental, eles têm realização direta que Goura Dama e Vrindavana não são diferentes. Não porque, prestem atenção, não porque Mahadeva diz para Parvati, que pergunta para ele, quem é esse Goura? O que significa essa Navadvipa? Porque Parvati, a esposa do Senhor Shiva, ela é a Shakti, a energia do Senhor Shiva. Ela é, muitas vezes perde o corpo material e nasce na novamente. São os passatempos de Parvati David à Shakti, da energia material. Shankar doing, but responsibility giving, I mean, delegation of authority. Shankar doing, but Sankarsha e Mahadeva também. interpretam a destruição, mas há um fator da destruição que são dados para a Mãe Kali, que é uma expansão de Parvati. Maharaj está fazendo uma parêntese. Radha Krishna. Aquele que você conhece como Radha Krishna, o casal divino, responde o Sr. Shiva. Ele é, eles dois juntos são Goranga Mahaprabhu. Radha e Krishna vem na forma de Goranga, ele responde para Parvati. E como ele vem de maneira muito secreta, e nós vamos explicar isso agora, diz Srila Shamdas Babaji. No mundo material, por conta do amor entre o mocinho e a mocinha, entre o herói e a heroína, nós vamos explicar isso também em mais de uma aula. O amante e a amada, eles se amam tanto, eles se abraçam de tal maneira que eles se unem num um corpo só. Mas, mesmo assim, eles têm dois corpos separados. A união completa não ocorre. Eles pensam, eu quero submergir em você. Mas eles não conseguem fazer isso. Eles se mantêm separados. Mas Radha e Govinda, eles não são assim. Goranga Mahaprabhu é a manifestação dos dois simultânea. Nós vamos explicar isso melhor amanhã então, ou no um dia depois de amanhã. Gauranga uh, Mahaprabhu Babaji. Então, Goranga Mahaprabhu aqui no Goralila ele vai uh, resolver muitos problemas. Ele vai mudar o humor de Jagai e Madai que se comportavam como dois bandidos. O que era eles haviam cometido infinitos pecados. Então, e mesmo assim, Mahaprabhu consegue mudar seu coração. Então, o Senhor Sankar Supremo, Shankar Bhagavan, diz: aquele que você conhece como Radhika e Krishna, eles se unem e vêm na forma de Shaitanya Mahaprabhu. Jang Eva Radhika Kishna, só ever. Jameva Radhika Krishna, Saiva Goura Vigraha. Então aqueles que você conhece como Radhika e Krishna ah, são, se manifestam numa única forma, numa Vigraha, Goura Vigraha. E Navadvipa ah, é Gouradham, é onde ele vai se manifestar. Então, os puríssimos devotos da Mata Transcendental têm esta realização. Eles têm uma realização direta. Guru Kishoradas Babaji Maharaj fala sobre isso. Bhakti Noda Thakura escreveu este verso, nós não podemos pensar que Vrindavana e Gouradama sejam separados. Aquilo que é Navadipa é Vrindavana. Ou nós podemos dizer mais claramente que o Navadipa Lila, é como um apêndice de Krishna Lila, que Goura Lila, Navadipa Lila, que os passatempos de Goranga e Navadipa são como uma, uh, um apêndice, um remanente, um, um corolário, um comentário do Krishna Lila. Sem Goura Lila, você não consegue entender os passatempos de Krishna, porque é Uh, por exemplo, a austeridade de Mahaprabhu que nos faz entender a pureza do amor entre Radha e Krishna. Maharaja já explicou em outros momentos. É por isso que está explicado no Chaitanya Charitamrita, quando Krishna quis desaparecer deste universo material, deste mundo material, então, depois que ele desaparece do universo material, ele pensa: Bem, está escrito no Shaitan Charitamrita: Bem, eu vim aqui, fiz todos esses passatempos, mas a maioria dessas pessoas não vai entender esses passatempos. Eles vão me julgar porque eu danço com as golpes, eles me criticam. Eles não entendem Krishna, que é uma relação Krishna, transcendental. Krishna, eles vão falar Krishna, coisas ruins. Krishnas Krishna, Kaviraj Goswami escreve sobre esse um, pensamento de Krishna. Imediatamente depois dele abandonar o mundo material, ele diz o que, que eu fiz. Eu fiz passatempos lindos, mas as pessoas não vão entender. A maioria das pessoas vai me criticar. Então, como que eu posso explicar para eles claramente o significado puramente espiritual dessas minhas danças dos meus passatempos? Eu vou voltar, eu vou voltar com uma outra cor, eu vou tomar as emoções de Radarani, eu vou descer uh, com este novo humor para explicar para as pessoas. Então a rigidez, o fato de que Goranga toma sannyasi, tudo isso, uh, coloca os passatempos de Krishna num patamar acima da matéria, do outro lado da austeridade, do celibato, uh, da purificação. Uh, o Maharaj agora está falando, Shandas Babaji Maharaj está falando do uh, costureiro do alfaiate muçulmano. Uh, de, uh, de um companheiro, de um associado eterno de Chaitanya Mahaprabhu, que desmaia diante uh, desses, desses associados, dos devotos do Senhor. Então imagine é, a misericórdia distribuída diretamente por Goranga se os seus associados, seus companheiros eternos, causavam este prema que fazia com que pessoas que estavam em outras concepções de consciência desmaiassem de êxtase. Ah, o Senhor distribui esse prema às vezes através dos seus devotos, dos devotos puros. Haridastakur, todos eles distribuíam prema, porque eles estavam conectados com o Senhor. Imagine o prema que Gauranga pessoalmente distribuía. Gauranga Mahaprabhu uh, transformava o coração daqueles que tinham um caráter demoníaco. E ele disse: Eu vim aqui para mudar os sentimentos, a consciência de todos mas eles vêm contra mim. Então, no momento do passatempo de Mahaprabhu, ele é criticado e atacado. Eles tentam inclusive agredir Mahaprabhu fisicamente. Alguém diz, quem é esse animal? O que, é que ele pode fazer? A gente poderia bater nele. A gente vai lá e vai dar uma surra nele. Eles falam assim, para Chaitanya Mahaprabhu, para o próprio Senhor Supremo. Porque a, a ignorância da matéria né, reage Aquilo que é puro e espiritual. Né? E Mahaprabhu pensa, meu Deus, eu vim aqui para resolver o problema deles, para trazer benefício para as almas condicionadas. E eles reagem com inveja. Eu queria curá-los da doença material, mas o meu comportamento não é suficiente para que eles entendam, eles estão se sentindo invejosos, eles ficam eles se demonstram mais hostis. Eles têm ciúmes um de mim, forma. inveja de mim, ele realiza. Então, ele percebe que não existe outro, outro modo. Ele diz, Srivas, eu tenho que tomar sannyasi. Se eu tomar sannyasi, aqueles que me veem como um inimigo, que tem inveja de mim, eles vão perceber que eu sou capaz de toda a renúncia. Então, eles vão conseguir receber o que eu tenho para dizer. Então Mahaprabhu diz Aqueles que estão me criticando Que querem me agredir Que querem brigar comigo Que querem ser meus inimigos Eles podem Tomar sanyasa Eu vou tomar sanyasa e vou pedir implorar Na porta deles e dar para eles o Harinama Eu Vou mendigar na porta deles Então Goranga Goranga Mahaprabhu Com esse seu caráter único e magnífico uh, e consegue transformar aqueles que eram contra ele. Eles pensavam que ele era simplesmente um erudito, mas nenhum erudito no mundo consegue uh, se igualar a Goranga Mahaprabhu, tanto é que ele derrota todos os panditas mais famosos da Índia, como no caso de Keshava Kashmiri. É, era um famoso erudito que é, excursionava, fazia um tour pela Índia inteira, fazendo as pessoas sendo, derrotando os outros é, é, acadêmicos em, em duelos verbais, e eles tinham que assinar certificados que foram derrotados, ele colecionava isso. Então, pela misericórdia de Sarasvati Devi, de quem ele era um uh, devoto, ninguém conseguia derrotá-lo. Mas ele tenta vir até Navadvipa, porque era famosa como um centro uh, acadêmico. Uh, Varanasi, na época, uh, Navadvipa eram três lugares famosos pela educação, pela, por vidya, né, pelo conhecimento. Navadvipa, Mitila e Varanasi. Você já ouviu falar da cidade de Mitila? Nunca ouviu? Tolo. É o lugar de nascimento de Sita Takurani. Mitila, é o rei de Mitila era Janaka Maharaj, o pai de Sita Devi, que é a encarnação precedente de Parvati, aquela que se joga no fogo contra Prajapati Daksha, porque ele ataca o senhor Shiva, muito bem. Então, eles estudavam lógica, filosofia, gramática, tudo você podia estudar aqui. Se você queria uma educação, você tinha que vir para a Navadipa. Era fundamental. Então, Keshavakashimiri vem até Navaduipa, para, porque ninguém havia derrotado ele. Então, ele vem aqui para derrotar os acadêmicos desta região. E agora nós vamos perceber a excelência de Mahaprabhu. E Keshavakashimiri passa por ali e diz, ah, você é o tal de Nimai? Você que é aquele tal de Nimai, eu já ouvi falar de você. E ele diz, sim, sou eu. E eu ouvi dizer sua reputação, ele vai desafiar o senhor. Ele vai dizer, eu já ouvi então, sua reputação. Você é um grande professor de alfabetização. Você alfabetiza as crianças, né? Ele insulta Goranga Mahaprabhu. Ele fala dessa maneira. Eu ouvi falar de você, você é muito famoso. Você ensina cartilha para as crianças. Você é muito famoso, você é o é é um Nimai que ensina as criancinhas a escrever. E aí eles começam a dialogar. E never, a especialidade de Goranga em todos to os seus passatempos, we ele nunca, em nenhum momento, insulta ninguém. Sem insultar ninguém, sem brigar com ninguém, What ele muda o coração de todos. Até dos so, muçulmanos so, da, da região so, daquela, so, daquela so, época. So, então, so, Keshava Kashmiri so, era so, muito so, arrogante. So, você é um grande Prandita, eu já ouvi so, seu so, nome, você, você é famoso. Responde, Mahaprabhu, e você é um grande acadêmico. Ele fala, mas você é um jovem, o que você quer ouvir de mim? E sim, eu sou um jovem, um rapazinho, e você é um grande sábio. O que você quer ouvir de mim, que ouvir de mim? Que ouvir de mim? diz Keshava Pandit? Se você pudesse glorificar o rio Ganges, a mãe Ganges. Ah, a glorificação do Ganges, você é quer ouvir? E começou a falar. E ele falou como se ele soprasse o vento. Era como se um vento que não acabava nunca, ele falava sem parar. Grande pandita que começou a recitar glorificações ao Ganges improvisadamente, como Ravana, que era também conhecido como um grande pandita. Ele era muito é, culto, apesar de não ter devoção por Rama. Não. Todos os dias ele adorava o Senhor Shiva. Ele batia com o dum-dum, com aquele instrumento. Então, e ao fazer o ato arati pelo Sr. Shiva, ele recitava de coração novos versos. Ele, Ravana, o demônio Ravana, recitava novos versos sucessivamente para glorificar o Senhor Shiva. Mas Maharaj quer dizer com isso que não basta você ser um poeta ou um erudito, você precisa ter devoção. Né? Então, este Keshava Pandit, Keshava Kashmiri, começa a, a, a glorificar o Ganges. Em comparação, se eu mostrar os versos, eu tenho os versos de que Ravana fe, glorificava Shiva. Se eu mostrar para você, até para um grande sábio, em Navadu, hoje em dia, um acadêmico, ele não consegue ler. É extremamente complexo, o sânscrito uh, de Ravana era sofisticadíssimo. Se você pronuncia uma palavra errada em sânscrito, você estraga o significado. Você tem que controlar sua respiração em função das sílabas e do ritmo das palavras, da duração das palavras, porque a hora que você respira, você quebra o ritmo da composição. É, qualquer pausa transforma o significado. O sânscrito não é uma língua comum. Somente aqueles que são grandíssimos devotos que recebem o poder do Guru, Va Guru Varga conseguem recitar o Bhagavatam continuamente um verso do Bhagavatam às vezes começa aqui eu posso mostrar para vocês se você abrir o Shrimad Bhagavatam no quinto canto por exemplo como é que você consegue ler ele começa aqui em cima e ele vai outra linha outra linha outra linha aí ele desce por cinco linhas e como é que você lê isso sem respirar uma, duas, três, quatro, cinco linhas então, que você tem que ler, air, só depois você respira. Então, quando emitir o ar, quando respirar, quando tomar ar, quando inspirar o ar, Ravana escreve de tal maneira que você não consegue ler nenhuma linha. Ele te deixa tonto. É muito complexo, muito intrincado, a sintaxe, a gramática. Ele usa palavras muito sofisticadas, críticas, Específicas? So, muito bem. Is, Vamos deixar isso para lá. Então, o que aconteceu? Keshavama Kashmiri glorificou o Ganges da mesma maneira. Mahaprabhu, depois que ele terminou, disse, oh, que maravilha, um pandita como você é muito raro, disse Mahaprabhu, com humildade no coração, não zombando dele, mas eu gostaria de que você explicasse um verso. Que verso? Responde Keshavama Kashmiri Eu recitei como o vento. Tão rápido, Imahaprabhu diz este verso, Imahaprabhu pronuncia o verso. Como que você lembra? Eu falei sem parar. Eu falei milhares de versos. Que verso que você diz Imahaprabhu diz? Mahatman Ganga Satatam Idam Abati. Este verso. Ah? Como que você gravou isso? Eu falei tão rápido. Sim, você... É... Você recebeu a misericórdia de Sarasvati. E talvez alguém consiga receber a misericórdia de outro semideus. Eu, por exemplo, posso ter recebido alguma misericórdia. Por isso que eu lembro do que você fala. O responde. Ele se esconde. Ele não diz que ele possui todas as linguagens, né? todos os verbos, tudo que é pronunciado pertence a ele. Então, você pode explicar? Que explicação você quer entender? Você é um rapaz que explica a gramática para as crianças? O que, que você quer agora? A filosofar sobre o Alankar, sobre as figuras de linguagem? Alankar são as figuras de linguagem do sânscrito. Anuprash, como nos versos de Radharani, que tem a literação, uma palavra uma pronúncia similar falar, se repete. Em português chama-se aliteração. É Alankar. Então, não, não é o Alankar. Alankar são figuras de linguagem. Entendem? É como uma dança, um ritmo. O som parece que está sapateando dentro, hein? dançando dentro do verso. Anuprash que é a literação. Você pode escrever, por exemplo, uma carta. Mas quando um sábio escreve uma carta, você fala, nossa, que coisa impressionante. Ele usa palavras específicas tão perfeitas e você sente algo, você sente uma coisa dentro de você, um desfrute por ler aquelas palavras do sábio, do pandita. Ele falou, você não, você estudou. não estudou, o que, que você quer comentar? Você nunca estudou Alankara no Prash? Ah, sim, você tem razão, responde Mahaprabhu. Mas eu ouvi alguma coisa, eu não estudei profundamente, mas eu ouvi falar dessas coisas. E eu encontrei quatro defeitos nesse seu verso. O quê? O quê? Não tem defeito nenhum no meu verso, responde Keshava Kashmiri. Ah, olha, por favor, eu sinto muito, o senhor não fique bravo comigo. Um poeta como você é muito raro, mas eu gostaria de apontar quatro defeitos nesse verso. E Mahaprabhu aponta quatro defeitos. Eu vou falar agora sobre um ou dois de Shambhava. Bhavani Bharta, ele comenta que ele chama é, Parvati Devi como Bhavani Bharta. Mahaprabhu, Mahaprabhu diz, Bhavani significa, seu marido é Bhavo. Seu marido é Shiva. É Shiva. Bhavani significa aquela que se casou com Bhavo. E Bhavo é o senhor Shiva. E por que você fala Bhavani Bharta? Porque Bharta significa seu esposo. Então, aquela que se casou com, Krishna, com Shiva e seu esposo, aquela que se casou com Shiva e seu marido, parece que ele quer estar falando de outra pessoa, porque aquela que se casou com Bhavani e seu amado, quem é esse outro amado? Hum? Fica. É, é, ambíguo o sentido. Você fala Bhavani e Bharta cria um sentimento, uma sensação de ambiguidade, como se você estivesse falando de um outro marido, de um outro amante de Bhavani. Ele vai adiante e vai mostrando esses erros deste pandita, que fica nervoso, ele fica extremamente agitado. Ah, então, Mahaprabhu disse para ele, por que, que você não, não recita uma coisa nova agora? E ele não consegue. Ele fica nervoso e não consegue pronunciar mais nada. Agora diga, pronuncie algo novo, então, corrija essa parte. Ele começa a suar e não sai. Não sai nada da garganta dele. E todos os alunos de Mahaprabhu começam a dar risada. E ele diz, não, vocês não riem, não riam. Você está cansado hoje, vá para casa e amanhã você volta e nós vamos ouvir suas lindas recitações. Hoje você está cansado. Mahaprabhu dá para ele essa uh, saída. E ele vai para casa e se sente insultado por aquele rapazinho. Ele não sabe que Mahaprabhu é o Senhor Supremo. Ele não sabe. Ele vai para casa e canta a sua japa de Sarasvati. Diz, você quis me, me, me humilhar na frente daquele menino? Eu adoro você diariamente. Por que, que você deixou isso acontecer? Sarasvati aparece para ele em sonho e diz: Murko, tolo, foolish, como é que eu falo? posso falar diante do meu senhor? Ele é o senhor supremo, ele é goranga. Eu não posso manifestar poder diante dele. O poder vem dele. Ele é goranga, ele é meu pati, ele é meu senhor, ele é meu esposo. Ele é o senhor supremo. Você teve muita sorte. Vá amanhã e então, tome abrigo nos pés de lótus dele. Que e de manhã o queixa vai Kashmir e se joga lá nos pés dele e pega os pés dele. Por que, que você está tocando meus pés? Eu sou um moleque. Eu sei quem você é. Você é o Senhor Supremo. Ele diz. E Mahaprabhu diz para ele. sorri. Veja. Pelo poder da educação, se nós compreendemos o Senhor Supremo, nós usamos esta educação da melhor maneira possível. He, he a nossa a erudição, o nosso estudo, so, não é para desafiar os yeah, demais, para é, colecionar certificados de superioridade. É para alcançar a compreensão sobre Deus. E Mahaprabhu o abraça, e o coração daquele tolo, oh, daquele arrogante, acadêmico, muda imediatamente ele joga tudo fora. Ele andava em cima de um elefante. Ele tinha um elefante, né? ele parecia um imperador. Ele jogou tudo e se tornou um mendigo em nome de Mahaprabhu. Então, veja como no Goura Lila, o Senhor Supremo, né? transforma o coração de todos. Essa é a especialidade de Goura Mahaprabhu Krishna não pode dar prema para Kamsa, mas Mahaprabhu dá prema para aquele é, o governador ali da região, Chandkazi. Ele era o governador muçulmano da região. E Mahaprabhu não pega nenhum míssil, com as mãos, com as mãos limpas, cantando Sankirtana, ele faz isso. Através do canto dos santos nomes, esse é o protesto que ele faz. As pessoas cantando os santos nomes nas ruas. Aquele é, governador, Chandkazi não queria deixar que ninguém cantasse os santos nomes por ali. Porque às vezes os próprios hindus iam reclamar de Mahaprabhu. Eles estão cantando a noite inteira, a gente não consegue dormir. Ah, a gente não consegue repousar. Faz alguma coisa, eles foram pedir para o Chantkazi. Eles foram lá reclamar. As pessoas foram várias vezes reclamar lá para ele. E o Chantkazi mandou um mensageiro que foi até a casa onde estava acontecendo o Kirtana e quebraram uma meridanga. A meridanga é um instrumento sagrado. Eles jogaram, rebentaram A partir de hoje, nada mais de Kirtana e eles foram até Mahaprabhu, eles não permitem que a gente cante os santos nomes e Mahaprabhu disse, quem falou? o Kazi, quem é esse Kazi? deixa eu ver quem é esse Kazi cante o Kirtan, eu estou com vocês, ele disse o próprio Srivast Pandita hã? ficou tremendo oh Prabhu pode arrestar? A polícia pode vir aqui, vamos prender. E Mahaprabhu, abre a porta. Quem você tem medo? De quem você tem medo, Shrivas? O Shrivas estava tremendo. Em Mahaprabhu abriu a porta. Veja, venha ver quem você tem medo. Eu estou aqui. quem você pode ter medo se eu estou aqui? Sankirtan, full. E Prabhu fez um Sankirtana público. Com Nityananda, com Haridas, todos saíram todos. pelas ruas. Quem não foi? Todos foram. Os as pessoas Navadipa, da locais de Navadipa, todos foram participar. Eles fizeram essa processão de Sankirtana, com tochas na mão, com as tochas acesas. Eles carregavam um pacote de Gui Quando o Gui da lâmpada acabava, eles punham mais gi nas tochas. Foram com as, com as lâmpadas acesas. Milhares de pessoas, quando chegaram na casa do Chand o ficou assustado. Ele falou, eles vão vir aqui vão me matar. O Mahaprabhu entrou na casa do Chand e mandou um cavalheiro um, a chamar. Ele disse, chame o Kazi. Ele está escondido no quarto. E esse senhor foi lá, sem medo. Disse, não tenha medo, venha, venha. O senhor mais quer lhe encontrar. E o Kazi veio de cabeça baixa. De cabeça baixa. A cabeça dobrada. Mahaprabhu disse, você é meu parente, você é meu tio materno, você se esconde de mim? Ah, ele disse, eu sei, Mahaprabhu, Falou, você, você é um, é um hóspede para mim? Mas você veio aqui bravo? É por isso que eu fiquei com medo e me escondi. Não, eu nunca estou bravo. Eu não estou bravo. Eu vim até sua casa e você não, não, não me recebe, eu sou seu hóspede. Ah, eles vão me atacar, aquele povo todo vai me atacar? Não, eles não querem te atacar. Eles querem pedir uma coisa para você. Por que, que você quer impedir o Sankirtana? Qual é o problema no canto dos santos nomes? eu não fui, eu não era favorável parar o Kirtana. Os hindus vinham aqui, vinham aqui reclamar, e eu tive que parar. Mas a gente quer uma promessa de você responder, Mahaprabhu, que de hoje em diante, speaking, promise, você não pare o canto dos santos nomes. Ah, eu prometo, caso de disse, eu prometo. Against, Se alguém reclamar, so, eu vou punir essa pessoa, vou jogar essa pessoa longe, vou exilar so, a pessoa. Mahaprabhu, que tipo de que tipo de misericórdia tinha no seu coração? E o Kaji, e o Kaji começou a chorar. Ao observar o comportamento, a doçura de Gauranga. O amor que vinha do seu coração. Kaji começou a chorar. E ele era... Ele foi forçado a dizer isso nesta conversa entre ele e Mahaprabhu. Eles tiveram esse diálogo, essa pequena discussão quase. Por que, que você mata as vacas? Ele perguntou para Kazi. Aí o Kasi respondeu, mas no seu Mahabharata também está é escrito que existem sacrifícios. Então, nós também. As Mahaprabhu disse não. Os lixos e os munis colocam a vaca dentro do fogo para dar para elas, eles são tão poderosos que eles dão para ela um corpo novo. Eles dão vida de novo para as vacas. Isso é uma prova de que o conhecimento védico é real. Como o caso de Jamadagni, Mune, o pai de Parashurama, um famoso passatempo, quando ele diz: Filho, mate sua mãe e seus irmãos. Ele faz isso porque ele sabe que ele vai poder ressuscitá-los. E para Parashurama, sem piscar, porque o pai é guru dele, ele decepa a cabeça da mãe e dos irmãos. Sem piscar. Porque o pai deu a ordem. Mate-os. Agora, eles não estão querendo me obedecer. Mostre que você é capaz de me obedecer. Mate sua mãe. E Parashurama, pega uma uma espada e decepa a mãe a cabeça dela cai no chão ele diz, eu estou muito satisfeito com você diz o pai, o guru você pode pedir então uma benção de mim ele diz, pai a primeira bênção que eu gostaria é que eles voltassem a viver eu quero implorar para que eles voltem a viver e que eles não se lembrem do que nós fizemos que eles, eles que, back, life, still, que eles não se okay. lembrem okay. de que eu os matei. Mas que eles não se lembrem de que eu os matei. E todos out. eles, instantaneamente, so see, como se estivessem dormidos, se those levantam. Days, recently, So, some, okay, go Naquela man, época, os rishis e os munis, vejam, eram tão poderosos, que Mahaprabhu vai explicar, explicar poder, sim, os sacrifícios ocorrem life, para dar novo corpo aos animais, para mostrar Shastra sucessiva Turan, misericórdia killing, para aqueles mesmos animais. Mas o seu Shastra far, fala de matar e matar e matar. Long, long, far, the Você não sabe ainda quantos pelos tem o corpo do corpo de um animal. Quando você mata um animal, você tem que encarnar de uma forma animal. Por quantos pelos tem no corpo daquele animal? Então, assim, Mahaprabhu dá misericórdia para o case e o caso começa a chorar. Ele abraça o e O caso nunca mais fica contra ele. Na verdade, ele se torna quase um devoto. Ele é celebrado quase como um devoto de Mahaprabhu. Apesar de ter uma outra, um outro nascimento. Então vejam a influência de Mahaprabhu. Sem A chácara sem nenhuma arma. O Mahaprabhu muda o coração de todos. Ele consegue transformar o coração do Chankazi. E nós ouvimos que esse Chankazi é Kamsa. Então, can touch today because I can go on discussing this. Uh, Nós vamos falar um pouco, pouco sobre Jogai agora. I can discuss one by one. You can realize. Nós vamos discutir um por um destes versos. Even so, a perfeição a Madai, excelência de Goranga Avatari não é imaginava. Então, there so many em relação a Jagai e Madai, Maldai, they muitas pessoas killing, se lamentavam. Mas quando eles... quando eles queriam matar Nitananda, então, quando eles quiseram matar Nityananda, naquele dia, Nityananda quis liberá-los. Nityananda e Haridas vão na direção de esses dois bandidos. Por quê? Nityananda uh, e Haridas receberam essa instrução de Gauranga. Todos os dias, vocês vão por aí, porta em porta. Ensine os santos nomes para as pessoas. Se eles não puderem aceitar sua proposta, isso é outra coisa, mas então, vocês vão dar para eles este conselho de cantar os santos nomes. Então, Nityananda pensa, o Senhor Supremo uh, pediu para que eu desse Harinam para todos. E Thakur diz, não, não vá lá. So what is wrong? I can go. Essa é a instrução accept do accept, Senhor. Not accept, not accept, Mas Thakur diz, não, não façam people. isso. Eles Porque são bêbados. Don't go, don't go. Mas essa é a instrução so do Prabhu, do Senhor Supremo. Don't e as pessoas go, dali falaram, não, hard. não eles vão não lá, não vão lá, que eles não vão, não matar vão matar vocês. Vão eles são loucos. Vocês ficaram malucos? Eles são bêbados e assassinos. Nityananda vai lá, mesmo assim, falar dos santos nomes para ele. Eles estão bêbados, bebendo. Krishna. Hey. cantem os santos Hare, nomes. Mahaprabhu ensina, Hare Krishna, quem é, quem é? Catch, dizem catch. esses dois. Kill. Quem está vendo perturbar a gente aqui, dizem Jagai e <risos> Madai? <risos> vamos pegar isso daí, vamos matar isso <esse> daí. E <risos> Nityananda, Prabhu can. e Haridas começam a correr. <risos> e Jagai e Madai eram dois homens <risos> enormes, <risos> meio gordões, <risos> saindo <saem risos> correndo <risos> atrás deles. <risos> You Eles correm atrás de Nityananda e de Haridas. E diz: diz, seu tolo, você viu? Por culpa sua, nossa vida está em risco agora. Eu falei para a gente não ir. E Nityananda falou, o nosso Prabhu é como o Senhor Supremo. Ele falou, ele mandou, eu fui. Que erro que eu cometi se eu obedeci o Senhor? E o que aconteceu depois disso, finalmente? Eles jogam... Um vaso de barro na direção de Nityananda. Porque naquela época as pessoas não comiam em um, um vidro, nessas coisas. Eles comiam em um jarros de barro, eles batem na cabeça de Nityananda e sai sangue. Mas esse sangue é para nos trapacear. Eles não são feitos de carne e osso, de sangue. Ah, por que no Bhagavatam? Pitama Vishma, the ah, quando ele está lutando Bhishma, no campo de Kurukshetra, arrow, está escrito, Pitama Vishma disse, quando eu tentei atirar so, uma flecha em você, saiu sangue. Like você, você mas você pensa que é? o, não o corpo there. de Krishna não seja there. feito de carne e osso, osso. como o nosso? Não, claro Sim. que não. É para uh, testar eles os like tolos. Eles agem just quase like como se fossem not seres different. humanos. Como se fossem seres humanos, not eles, not agem. Se fossem seres humanos eles agem. Different. Nada é diferente nos seus, seus passatempos. Krishna Poputona, se Krishna manifesta Bogasur, alguma opulência Bogasur, por matar Putanagashur, Bakashur, putanaga, então não, não poderia acontecer. So, não, não poderia acontecer. Ele vai brincar como se ele fosse um menino. Se Krishna manifestasse as opulências de Deus, esses demônios nem iriam atacá-lo. Essa concepção de que Krishna seja o Senhor Supremo, não se manifesta no coração dos Vrajavasis. Porque ele é um menininho. Ele é o nosso menininho amado. Ele é seu amigo. É o Krishna. Olha ele ali. Qualquer tipo de opulência que aparece. Radharani e as Gopis não enxergam isso. E a assiste as opulências de Krishna. Hum? Quando ele come barro, e a Balarama conta para ela: Olha, ele comeu areia, comeu terra. Gopala comeu terra. Ela fala: Vou bater em você, por que você comeu terra? Não, eu não comi terra, ele fala. Eles estão mentindo, mãe. Ele fala. É mentira, é mentira. Baladeva nunca conta mentira, ele é seu irmão mais velho. Ele abre a boca. Quero ver. E ele abre a boca. E dentro da boca dele, ela enxerga o universo, o cosmos. Falo, Nossa, tem um fantasma dentro do meu filho. Um, um fantasma está possuindo Krishna. E ela chama os Brahmanas, Vaishnavas. Vamos dar um mantra, vamos jogar alguma coisa nele aqui. O fantasma entrou no meu filho. Então, mesmo que ele manifeste suas opulências, vocês não a gente não consegue mudar o coração dos Vrajavas, de Radharani, de Yashoda, de Nanda Baba, dos Gopas. essa é a excelência desses passatempos é, na forma humana de Krishna. Então, desde o início, Mahaprabhu também mostrou excelências. Ah, ele usava umas tornozeleiras com uns guizos. Mas Satchimata... Ah, não, ela ouvia o som. Ele não usava nada, mas ela ouvia o som dessas dessas tornozeleiras. Ela pergunta para o pai do bebê, não, para Jagannatha Mishra, para o esposo. Ela fala pra Abu, mas o que é esse barulho de tornozeleira, de guizo aqui em casa? Jaganata Mishra diz. Talvez. talvez, nossa chalagrama Damodara, é da talvez ele tomou uma forma mas, e dançou no quarto. Eles não conseguem entender que era o próprio filho deles que tinha esse guiso no tornozelo, que ele era Krishna. Então, quando o Jagannatha Mishra tenta bater no filho, eu vou bater em você. Você é tão travesso que você vai apanhar. Um semideus aparece para ele. Um sonho. Quem que você quer bater? Quem que você quer bater? Seu filho não é seu filho, ele é o Senhor Supremo. Ele fala, é que Senhor Supremo? E se ele for o Senhor Supremo, o que, que isso tem a ver comigo? Eu sou o pai dele. Ele pode ser quem ele quiser. O Senhor Supremo, um rixe, um mune, eu sou o pai dele e eu vou bater nele quando ele aprontar. So can Viu? Ele, ele fala para os semideuses. Em sonho, ele fala isso. Veja quanto amor ele tinha por Mahaprabhu, o bebê, em sonho. Então, um mendigo veio, Chaitanya Mahaprabhu, mostra para ele seis mãos, seis braços. Ele mostra os braços dele, os braços de Krishna e os braços de Rama. Então, esse brahmana né, viajava adorando o Bal Gopal. E três vezes, depois de cozinhar, esse brahmana vinha lá, cozinhava para a deidade dele, né? E ele oferecia para a deidade, quando ele via Mahaprabhu, o menino tinha comido tudo. E o, Brahma, e o brahmana ficava bravo e não entendia que ele era o Senhor Supremo. Ele gritava, ei, você está fazendo tudo ficar contaminado com as... Vira tudo o seu remanente, e eu estou oferecendo para Deus, e você vem aqui fazer isso? E Maharaj está rindo agora, autista. Como assim? Você deveria comer aquela prachada. Aí eles jogavam os potes todos fora, e pegavam outra panela, e fez três vezes isso. E o pai vinha ali, Jagannath Mishra, e falava: Olha, cozinha de novo, meu filho é terrível, desculpe. E de novo, Mahaprabhu comia. E de novo, ele comia. Três vezes. Eu já cozinhei duas vezes. Ah, então acho que está escrito no meu destino que hoje eu já não posso comer, disse o Brahmana. Não tem prachada para mim hoje no meu destino, na minha sorte. Aí o pai fala, não, cozinhe novamente, por favor. Sim, o senhor abençoa a nossa casa. Então ele cozinhou pela terceira vez. E estava todo mundo dormindo. Já era meia-noite quando ficou pronto. E eles trancaram o Mahaprabhu no, lá, no quarto. Porque ele foi correndo atrás do filho e bateu para bater em ele. vou pegar você. Se você comer de novo, trancar o um menino no quarto. Ele falou, vou bater em você, seu tontinho. Vem aqui. E de novo, o Brahman oferece para Bal Gopala, para o bebê Gopala. E Gura Gopala aparece e come de novo. E o Brahmana começa a gritar não e, e Mahaprabhu é fala, não grite. Você me chama, o que, que eu posso fazer? E eu venho. E ele mostra, eu sou Gopala, eu sou Goura, Gopala, eu sou Rama, mas não conte para ninguém. E o Brahmana se ajoelha e fala, agora eu sei, eu não vou contar para ninguém. Não vou contar para ninguém, você é todos em um. E esse Brahmana, né, até o último dia, ele fica ali em Navadipa. Ele nunca mais viajou. Ele viajava por toda a Índia. E Gauranga Mahaprabhu mostrou para ele essa misericórdia especial. Numa vida precedente, quando eu estava na forma de Krishna, você veio na minha casa. Mesmo passatempo, você não lembra, mas eu lembro, ele fala. Muito bem, e ele dá essa misericórdia especial para Jagai Madai. Nós vamos discutir isso amanhã, diz Shambhava. Nós vamos explicar ponto por ponto desses mantras. Hoje o tempo acabou. Nós começamos tarde, esse tonto chegou tarde, o que, que eu posso fazer? Então, hoje eu vou acabar por aqui. Então, nós vamos dedicar, é, discutir esse verso com o qual nós começamos hoje. Kaivalam Tomorrow, eu posso discutir como, um by one o wanted to distribuir para Amanhã nós vamos entender melhor como o Mahaprabhu quis distribuir misericórdia para todos. Ontem nós falamos sobre o extroverso e nós vamos voltar.